Em menos de 24 horas vai acontecer no Launchpad da Binance o lançamento do fan token do time de futebol Porto. A gente vai dar uma olhada em como isso funciona, se vale a pena e como você pode fazer para participar. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui em mais esse lançamento exclusivo do Launchpad da Binance, porque esses lançamentos aqui têm dado o que falar, pessoal. Aconselho vocês a assistirem assistir esse vídeo até o final. Como vocês sabem, a Binance está fazendo parcerias com esses times de futebol. Então, teve vários lançamentos aí de fan tokens como Paris Saint Germain, teve Lazio, teve Barcelona também. Então, agora aqui, amanhã, né, em menos de 24 horas, vai ter o lançamento do time de futebol Porto, pessoal. tá? Então, vou comentar para vocês exatamente aqui como, você, como isso aqui funciona como funciona esse Launchpad da Binance, como você pode participar também, beleza? Então, pessoal, super simples, não tem muito mistério aqui, tá? É, primeira coisa que tem que ter, obviamente, é uma conta na Binance. Então, vou deixar para vocês aqui abaixo o link na descrição, um comentário fixado. Com o link aqui do meu canal, você ganha 100 dólares de bônus, executando algumas tarefas super simples, tá? Vou deixar o link para vocês e mais 10% de desconto em todas as taxas da Binance, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui como isso aqui funciona, né? Então, a Binance está fazendo aqui o seu 23º lançamento do Launchpad, tá? Então, agora vai ser o porto fan token, né? O, o a, aqui vai ser a nomenclatura, vai ser porto, né, o nome do token. E vai ser no formato de launchpad. Eu vou comentar para vocês como funciona esse formato aqui, tá a diferença com o Pool também. Então, basicamente como é que é que funciona, pessoal? Você tem que ter Tokens na sua. Desculpa, tem que ter BNB na sua carteira né, da Binance durante o dia 6 de novembro até o dia 16 de novembro. Eles vão contabilizar quantos BNBs você tem nessa carteira ali em média, tá? E com isso você vai poder, você vai poder usar esses BNBs para poder a fazer a inscrição e participar desse launchpad, tá? Então é super simples, pessoal. Você tem um BNB na carteira, você vai ter uma quantidade para poder aplicar para esse launchpad, tá? Obviamente, o mundo todo vai querer participar desse launchpad, então não quer dizer que você vai poder aplicar todos os seus BNBs nesse lançamento, pessoal. Geralmente é uma fração muito pequena do que você tem, porque, de novo, é o mundo todo querendo aplicar, então vai ser proporcional para a quantidade de BNB que você tem aí na sua carteira. Então, esses são os motivos porque o token da Binance tem explodido muito forte preço, pessoal. Tem muita vantagem você ter BNB na sua carteira aí, tá? Então, entre outras coisas também que a Binance está fazendo aí, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Então, o nome do token vai ser FC Porto Fan Token, né? Vai ser aqui o uh, porto, o nome do token. O valor máximo do Launchpad vai ser 4 milhões de dólares, né? No caso aqui, o hardcap do. do uh, é o máximo de arrecadado de dinheiro aqui do Launchpad, né, e o máximo por usuário vai ser 10 mil dólares. O que, que significa isso aqui, pessoal? Se você tiver uma quantidade muito grande de BNB, assim, milhares e milhares de BNB, o máximo que você vai poder aqui entrar, né, vai ser com 10 mil dólares, tá, você vai poder botar 10 mil dólares em BNB nesse lançamento. Mas, de novo, para você conseguir fazer isso, você tem que ter muito BNB na carteira, vai ser bastante difícil aí, né, você ter que conseguir isso aqui. Geralmente as pessoas conseguem aí, dependendo se você tiver, digamos aí, em torno de 50 BNB, mais ou menos, você pode conseguir em torno aí de 50, 40 dólares. Então, é, é bem concorrido, pessoal. Muita gente querendo participar mesmo, né? E a oferta de tokens vai ser 4, 40 milhões de tokens, né, pessoal? Então, basicamente, que a gente tem né 4 milhões dividido por 40, aqui a gente tem, cada token vai sair aí, você vai ganhar um token no valor de 10 centavos de dólar e o lançamento desse token vai ser aqui 1 dólar, pessoal. Então, de quebra aqui, o lançamento você já ganha 10 vezes aí, tá? É, pelo que eu entendi aqui você vai ganhar já de quebra no lançamento, 10 vezes o capital investido. Então, bem interessante como a gente sabe também, nesse lançamento o lançamento geralmente acaba levando o preço a subir muito mais forte ainda, tá bom? Então, realmente a é uma oportunidade muito incrível, se você tem BNB nessa carteira, aproveite essa oportunidade aqui, tá? Então, de novo, durante o período do dia 6 de novembro até o dia 16, que é amanhã, você vai, vai, vai ser contabilizado quanto você tem de saldo na sua carteira, em média, né, carteira de BNB, beleza? E com isso você vai poder, então, fazer a inscrição para poder uh, né, investir aqui, fazer a compra desses tokens. Né? Então, vai ficar aqui, no caso, você vai fazer a sua inscrição, vai ficar bloqueado por um tempo os seus BNBs, você vai, não vai poder movimentar, e depois a Binance vai fazer um cálculo de quanto você vai conseguir no caso comprar, tá? E conforme eu falei, quando, como o mundo todo quer participar, você vai conseguir comprar uma fração provavelmente muito pequena da sua quantidade de BNB. Se ninguém quiser participar, obviamente você vai comprar tudo, tá? Depende muito da demanda, pessoal, basicamente como funciona, né? Então é feito o cálculo e depois no mesmo dia aqui, ó, no dia no mesmo dia 16, né, às 10 da manhã aqui do UTC, né? tem que ver o horário do Brasil, eu estou na Tailândia aqui, pessoal, geralmente esses lançamentos são de madrugada, então tem que botar despertador aí para acordar né? e fazer a sua inscrição, tá? Então faça a inscrição aí, vai ser, aqui está dizendo que é 6 da manhã até as 9, 9 da manhã, o TC aqui, tá? E depois às 10 vai ser feito o cálculo e no caso já aqui às, às 10 da manhã já é feita a distribuição e o lançamento vai ser aí logo em seguida, tá bom? Então é muito simples, pessoal, tá? Muito simples mesmo. Antes de falar como você pode participar aqui desse lançamento, vamos falar o que são esses, esses Binance uh, Fan Tokens aqui, né? Então o que são Binance Fan Token, pessoal? Então, aqui basicamente é uma forma né, que os times de futebol estão fazendo para poder. É, oferecendo aí benefícios para os apoiadores do time, né? Então, a, essas marcas, esses times vão poder oferecer aí recompensas, como, por exemplo, você ganha prioridade para comprar ingressos, NFT exclusivos desse time de futebol. Então, é bem interessante para as pessoas que são fãs desse time. Né? E como vocês sabem, o Porto é um time razoavelmente grande aí né, na Europa, então, com certeza, vai ter muita demanda para comprar esse token também, né? Essa é a minha expectativa aí nesse, sobre esse lançamento. Então, é super simples, pessoal. Inclusive, aí... Por exemplo, quando teve o lançamento do, do, do Paris Saint-Germain, o, o Messi ganhou parte dos seus pagamentos em tokens do Paris Saint-Germain. Tá? Não foi, obviamente, revelado quanto foi a quantia, mas o, o, o Messi ganhou parte de pagamento em, em tokens do Paris Saint-Germain. Né? Então isso aqui realmente vale como uma, uma forma de você ter uma participação e ter voto, inclusive, para decisões aí do time, tá? É basicamente isso, como funciona aí. Eu vou deixar o link dessa página, eu de vocês darem uma olhadinha também como funciona, para quem gosta. É interessantíssimo, pessoal, tá? E acredito que vai ser aqui uma forma dos times aí terem aí, é, poderem ouvir mais os seus... Os seus uh os seus fãs, né? E também apoiar os times aí tal. Realmente isso aqui vai ser uma forma de apoiar os times uh, de certa forma também, tá bom? Vou deixar também o link dessa página aqui, que tem um vídeo explicando como funciona para você, uh, no caso aqui, como funciona esses tokens da Binance, tá? Um videozinho super simples aqui explicando como funciona. Um vídeo, ele é em inglês, tá? Então, uh, aqui tem algumas perguntas e respostas também. Então, pessoal, vamos olhar aqui agora como é que funciona esse esse lançamento, como você pode participar, tá? Primeiro, depois eu comentar como você pode, então, no caso... Uh qual será a análise que eu posso fazer aqui desse, desse token, tá? que é um pouquinho difícil de fazer, mas eu vou mostrar, pelo menos os últimos tokens, o que aconteceu com eles, tá bom? Então, vamos olhar aqui, pessoal. Primeiro aqui, ó, como você pode participar. Então, você vai logar na Binance, eu não estou logado aqui agora, tá? mas você pode logar. Daí, aqui no canto esquerdo vai ter esses, esses nove quadradinhos, aqui no canto esquerdo, você vai clicar aqui em Launchpad, muito simples. Tá? Com isso, vai aparecer essa página aqui, mostrando aqui, Launchpad, Porto Fan Token, tá? Então tem Launchpad e Pool, tá, pessoal? Então Pool é uma outra forma, que inclusive esse aqui, ó. A Minas da Dalarne aqui, que é um jogo, tá aqui agora também no, no, no. no no Pool da Binance, tá? Mas esse formato aqui é o formato LaunchPad, pessoal, que é diferente do Pool, tá? Quem quiser saber a diferença entre LaunchPad e Pool, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo essa tabela aqui que o Heriberto, que acompanha meu canal, fez tabela para o grupo dele, achei muito bacana, ele compartilhou comigo. Inclusive, eu compartilhei no grupo Telegram, tá? Vou deixar aqui também os links, todo o grupo, as comunidades, para vocês participarem também. Então, aqui explicando qual que é a diferença entre Pool e LaunchPad, pessoal, tá? Então... Basicamente, Launchpad, você vai fazer a compra desses tokens, tá? Você vai alocar os seus BNPs que você puder alocar, você vai fazer a compra, você vai trocar BNB pelo token, tá? E basicamente assim você vai ter um certo risco, tá? Existe um risco, mas conforme aqui o Eliberto colocou nessa tabela, existe um risco, mas geralmente resulta em lucro alto. Então, quanto mais BNB você conseguir alocar nesse token, tá? Melhor para você, essa aqui é a minha opinião, tá? Eu acho que esse lançamento, assim, resumindo para vocês, acredito que vai, fazer, vai valer bastante a pena, tá? Quem conseguir comprar aí, quem tem bastante BNB, na carteira vai conseguir tirar um lucro legal, tá? Pelo menos é como tem acontecido nos últimos lançamentos. Então aqui tá tudo explicadinho, tá? E já no caso aqui no Launch Pool, você não tem um risco porque você faz uma, um farming desse token, né? Você bota, você oferece liquidez ali para Binance, você não tem um risco e você também, é, obviamente, né, o retorno também não é tão grande assim quanto o Launchpad. Se você tem muito token ali, você consegue, né, uh, basicamente conseguir uma quantidade de token muito mais rápido e maior, né? Então, aqui, pessoal, vou deixar essa tabela para vocês darem uma olhadinha a diferença, tá? Não vou entrar aqui muito em detalhe, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, tá? Então, aqui, você vai clicar aqui nesse, nesse link aqui, ó, no caso, Launchpad Fan Token, né? Você vai clicar aqui e, com isso, vai levar para essa página aqui, tá? Então, falta aqui, ó, menos de 20 horas para vocês aí participarem, tá? Então, você vai clicar aqui e vai aparecer uma opção para você alocar os seus BNBs, tá? Então, quando, quando liberar a inscrição, você vai poder alocar os seus BNBs aqui, né? E a, assim a Binance vai saber o quanto que você tem de interesse de investir nesse projeto, tá? E conforme eu falei, vai ter muita gente querendo investir aqui, pessoal. Vai ser bem difícil. O mínimo que você tem que ter na carteira aqui, tá? É 0.1 BNB, que tá na faixa de 60 dólares mais ou menos aqui agora. Um BNB tá em torno de 600 dólares aí, né? Então, aqui você. Então, total aqui vai ser 4 milhões. 4 milhões aqui de tokens, né? A uh, porto, no caso aqui. E cada porto vai ser um uh, dólar. Tá aqui. Tá até uma outra informação um pouquinho diferente que eu vi ali, mas enfim. Tá, então, tá aqui a oficial. Ó. É um porto vai ser um dólar, né? Então, achei bem interessante. De qualquer forma, pessoal, esses tokens aqui eles sobem bastante preço. Até achei um pouquinho diferente dessa. dessa Dessa, dessa primeira aqui, anúncio, anúncio da, da Binance, a oferta de tokens, aqui tá para mim 40 milhões, é isso? 40 milhões aqui tá, o valor máximo do launchpad 4 milhões, tá? Isso que pode ser, é, aqui ficou um pouquinho confuso, tá, pessoal? Mas então vamos basear por essa página aqui, tá? Eu acho que aqui essa página tá mais correta, então vai ser total de 4 milhões de tokens aqui. Tá? e cada, cada, a venda de cada token vai ser 1 dólar. Tá? Então, corrigindo para vocês o que eu falei no começo do vídeo, cada token vai ser 1 dólar, então você não vai sair ganhando 10 vezes o valor aí, conforme eu falei. Mas, com certeza, na minha opinião, esses tokens têm aí a, a tendência deles é subirem bastante de preço, principalmente no, durante o lançamento, tá bom? Então, a inscrição termina aí a, as, dia 16, tá? O cálculo vai ser aqui no dia 16 também, e o lançamento vai ser logo depois, tá bom? Então acompanha aí, tem que ver o horário certinho do Brasil, pessoal. Como eu estou na Tailândia aqui, é um pouquinho diferente, mas basta você acompanhar aqui o reloginho dessa página aqui, você vai ter, não vai ter erro, tá? Então não tem que ficar quebrando a cabeça, vai na página aí, acompanha o reloginho, você vai saber exatamente o momento que você tem que fazer a inscrição, participar aqui, enfim, tá? Então, pessoal, super simples, não tem muito mistério, vocês vão ter que alocar os BNBs de vocês, vai ficar bloqueado por um período curto aí de 3 horas, né? A Binance, a Binance saber o interesse de vocês investirem, depois disso vai ter a alocação definida, e menos aí de 3 3, uh, 4 horas você vai poder fazer aí, vai ter os tokens na sua carteira para poder começar a negociação, tá bom, pessoal? Então, essa página aqui eu vou deixar o link para vocês também, uh, sobre o futebol, uh, aqui uh, sobre o fã token, também como funciona, tá? Escreva o futuro com essa equipe, você vai poder participar, então, da equipe, né, dando aí pitaco, né, votando coisas, acho bem interessante aqui, pessoal, as equipes ouvirem mais, né, os seus torcedores e fãs, tá? Isso aqui é, é a propósito desses, desses tokens, eu acredito que vários clubes, se eles fizessem isso... Né, eles não teriam tanto problemas como a gente viu muito problema nesses clubes de futebol no Brasil, né? a gente viu aí agora os clubes se reerguendo aí porque tem uma gestão muito ruim, então não escutem, não escutam os seus times, né? Então aqui, essa página aqui é incrível, eu vou deixar o link pra vocês aqui abaixo. Todos esses links que eu tô falando, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês não uh, perderem, tá? Então, o time Futebol Porto é um time grande lá em Portugal, né? Que eu vou deixar o link também na página para vocês do site deles, tá? Então aqui, um site bem interessante, teve aqui informações, né, do, do time, enfim. Eu acabei uh, não visitando o estádio, mas eu passei bem perto desse estádio lá em Porto quando eu fui em 2018, é bem bacana mesmo, tenho vontade de voltar para Porto, inclusive é uma cidade muito bonita lá em Portugal. Né? E aqui, pessoal, no Twitter eles têm cerca de 1.3 milhões aqui de seguidores no Twitter, é muita gente, tá? com certeza vai ter bastante demanda para esse token, tá? então eu conselho vocês aí não perderem essa oportunidade, que com certeza vai ser bacana. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode esperar desse lançamento aqui? Obviamente vai ser um pouquinho difícil de estimar, mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com os últimos tokens que foram lançados na Binance, tá? com tokens bem similares que foram lançados na Binance. Então, primeiro, para começar aqui, vamos olhar esse aqui, ó, o Paris Saint-Germain, que foi, inclusive, o token que o Messi recebeu pagamento aí, né? para poder... enfim, foi parte do pagamento, foi nesses tokens também. Tá? Então, aqui, ó, o lançamento foi muito forte. Ó. A gente pode ver aqui, no, no caso, esse gráfico. Né? Deixa eu ajeitar aqui para certinho. Uh, tirar que escala logaritmo vai ficar mais fácil. Ó. Então, a gente teve o um lançamento, o token subiu muito forte, pessoal. Cerca aqui, ó, de quanto? Vamos olhar aqui, cerca de ó, 300% aqui no lançamento. Ele caiu muito, caiu forte também. Acabou ficando aqui, no, no caso, né, teve um prejuízo aqui depois, logo depois, né? Mas o token aqui agora está no positivo. Ó. Então, quem participou do lançamento está aqui no positivo, mais ou menos quanto aqui agora? Vamos olhar. Cerca aqui ó, de 100% de lucro, né? Quem conseguiu fazer aqui participar do lançamento do Paris Saint-Germain, que não foi aqui um lançamento tão bom assim como outros lançamentos que teve aí da Beta, da Beta Finance, que no caso aí fez mais de 4, 5 mil por cento, né? Mas aqui, pessoal, aqui, o Lazio aqui, ó, por exemplo, o Lazio fez, olha só o Lazio, está incrível. O Lazio total aqui, ó, nesse lançamento, estou no gráfico aqui diário, do lançamento, pessoal, o token subiu cerca de... Vou até puxar o gráfico, o logaritmo aqui, fica um pouquinho mais fácil de ver. O token subiu aqui. Ó. Vou tentar agitar isso aqui para ficar mais fácil. Então, ó, subiu cerca de... No lançamento, cerca aqui de... 10 mil por cento, pessoal. Tá? 10 mil por cento no lançamento. Tá? Incrível. Isso aqui é 100 vezes o capital investido. Tá? Então, basicamente, obviamente, se você conseguir investir bem no topo, né? Mas aqui, o token segurou bem aqui. Ele acabou ficando aqui dois mil por cento acima. Então, 20 vezes, a, 20 vezes aqui acima do, do, do preço do lançamento. E agora aqui tá consolidando, pessoal. Mas ainda quem tá aqui com token, né? Segurou o token que por exemplo. Tá no lucro aqui praticamente, ó, cerca de. Quase 800%, tá? Então, aí, né, 9, 9 vezes aí o preço uh, de BNB investido. Então, esse lado aqui foi um lançamento muito, muito, muito bom aqui da, da, da, da Binance Launchpad. Mas também, pessoal, tem casos aqui como o token do Barcelona. Olha só o token do Barcelona que aconteceu aqui. Vamos olhar esse gráfico do Barcelona. Né, teve aqui quem... Quem aqui, ó, o lançamento foi legal também, mas quem segurou o token aqui também teve um certo prejuízo, tá? Então, aqui, ó. O token subiu 100%, né, acabou caindo aqui agora do lançamento até o momento atual tá tá aqui basicamente que 63% aqui né, negativo. Eu espero que esse esse gráfico aqui esteja correto aqui né, do lançamento do token do Barcelona que acho que é o gráfico correto aqui do lançamento do token do Barcelona da Binance, tá? Então pessoal basicamente é isso assim, ó, eu acredito que esse token vai ser vai ser um lançamento bem interessante, vai valer a pena, vale a pena na minha opinião, tá? Eu aqui, no caso vou alocar todas as BNBs que eu tenho aí para esse lançamento, tá? Então, basicamente, você vai na página aí de novo, né? Você vai alocar aqui, eu vou botar tudo que eu tenho de BNB aqui nesse lançamento, pessoal, porque quanto mais você botar, mais a fração que você vai conseguir de fazer investir vai ser maior, tá? Então, eu conselho vocês fazerem isso. Eu, na minha opinião, vale a pena, tá? É o que eu tô fazendo com o meu dinheiro. Obviamente, vocês fazem a decisão de vocês aí, mas esses tokens da, da, do Launchpad da Binance, geralmente, eles valem bastante a pena. Então, pessoal, basicamente, para vocês, o que eu tinha que falar para vocês aqui no vídeo de hoje, é isso, tá? Espero que vocês aproveitem essa oportunidade aqui exclusiva, do Launchpad da Binance, eu vou com certeza aproveitar, então se você gostou do vídeo deixa seu like aí se não está inscrito ainda se inscreve no canal e a gente se vê em breve aí para mais um vídeo um abraço